Dá pra mamãe. Ai, oh cara, Adelinha. Tudo bem aí? aí? Sou eu. Pietro. <risos> e hoje vamos mostrar pra vocês. Vou mandar a bala. Vai, <risos> de Como colocar é... essa aqui? Eu não sei como é, coloco. É, é difícil. Lucas, O que, que é esse negócio aqui de chute? É pra chutar? É pra treinar. Pra treinar o chute. É, mas não precisa, né? Como é que sai daqui? Você ficou... Você eu vou eu vou eu chutar bom boca. Ah, tá. Vamos tá pro jogo. É, vamos ver se eu é sou bom ou só sou é ruim. Vamos ver. Rapaz, é, é a forte, vamos galerinha. Lá. Vou ficar ligado ficar porque quadrado, eu quero filmar. Quadrado, eu quadrado, pra pra pão, o quadrado fica mal. O dá e o oceano é pra tocar longe. Galerinha. Eu estou aqui. Mais importante, eu quero filmar. Eu vou ficar aqui e vou olhando pra ah, vocês. Nossa, eu vou lá né? de cara. Oh, não. Não. Ah. Tomei o gol, Gabriel. Olha só. O tá nós viu? Santos. O papai o levou um a 10. zero já. Tá vendo? O papai nem esquentou ainda. Tem que pular. Passou nem 10 segundos. É, gol. Me ferrei, vamos lá. Vamos ver se melhora aqui o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Okay. Papai, você vai conseguir. Isso aí. Deixa, deixa, deixa eu me situar aqui nos botões também que eu tô... Eu fui passar e deu um bicão para cima. O passe é o X? É. Tá. A, o quadrado é para cruzar e a, a, a bolinha é pra soltar. Tem que sair rápido. Eu já joguei com o meu irmão, ele foi o PSG e o, o Bayern Ele bom, ganhou de mim de 4x3. Tá. E ele é ruim, tá bom? Ele é muito ruim. Ah, o adversário tava de É, vamos ver. Ele foi gan... muito bom. E ele ganhou do, com, com o Bayer? Ele ganhou? Não, ele ficou com o PSG e eu com o Bayer. Ele ah, ganhou tá. de 4x3. E outro que eu fui a Argentina e ele é a Holanda, ele ganhou de mim de 3x2. Opa, tá rindo sem noção. Ô, oh, Leodie, mó carrinho agora, hein? Acho que eu tomei um vermelho, ó. A sua deliciinha, Thiago. Não tem Então o X é pra tocar e pra chutar no gol, né? Eu vai. O X é pra tocar e chutar no gol. Falta a batida. Não, é a bolinha. Não pode a bola coisa de perigo aí. Tá. Tomaz Vieira. Calo. Eu pelo posso. Só tá ficando perdido o juiz, Não é possível. É só capicar. Pode passar. Passe interceptado. O aniversário não tem jogado. Tô jogando aí o Rapaz, tá perdendo aqui. Tem que dar uma. Tem que fazer o um vento aqui agora. Ô, oh, cadê o zagueiro, meu? Onde tá o zagueiro? Sai. Aê. Aê, vamos lá. Corre, rapaz. Aê. Agora tá saindo os toques, não, não. vai. Vontade que o contra-ataque, bola. Foi rápido. Ih, é. um... me roubou. Leva. Ah. Leva, ah. ah. tomei dois. Ô, oh, de viu? Tem que chamar o Sampaoli de novo. Ixi, a vida. É o Cuca, é Cuca. É Mas sabia, o Cuca ali saiu porque O vestiário, o vestiário do Santos estava mal bagunça é, é. Ele pediu para sair só por causa disso Nossa. Se ele tivesse uma bagunça, é, ele estaria ainda no campo Puxa vida, hein é, o Cuca é bom, o Santos que o Cuca tava bom pra caramba. É, foi pra final, só perdeu o Santos, porque o Cuca foi expulso na final. Gabriel <risos> perdeu. Então a bolinha é que chuta pro gol, né? É, tá. E o quadrado, quadrado é pra cruzar, Boinha é. é pra chutar, tá. e X é pra trocar. E o triângulo? Tocar longe. Toque baixo. Tá. Legal. o toque. E não tem ninguém Nossa, ali. Chess. Mandou a bola pra área não tem ninguém. Aí fica fácil pro goleiro. Vai, Top Vai, Vai, Top Mia. Fez gol da França. Contra a Argentina vir papá, Baba! Gol! pega pro gol. Vai para caixinha. Gol! abertura do braço dele. Caramba, quase gol do pai. Opa! vermelho. Vermelho, hein? Olha só o que, que ele fez, hein? Eu também não sei, não, deixa eu ver. Nossa, um carrinho malvado, hein? Pênalti! <risos> e agora? É a bolinha pra chutar, Gabriel? É, é a bolinha. Tá. Ah! Que droga! É! Cada... é. percei errado alguma coisa aqui. Eu tô tomando de doido, Gabriel, hein? Gabriel é bom. <risos> Dois no só no primeiro tempo. Viu, ah. Eduardo? Só no primeiro tempo. É, é, tô levando, mas tô recuperando aqui no um botão. Vamos lá. Guedesca, Lewandowski, chi! Vamos ver, o Felipe continho parou. O impedimento marcado. E um botão que corre, Gabriel? É o R2. É o R2 para quem? Ah. ah, bom, isso que eu não sabia, hein. Impedimento. E para bater Lele, e para bater Lele é o L1? Não, é o R1 e o L1. Tá. Quero dizer, é o, Z. É o R1 e o L2. R2, tá bom. Então, tá bom. Ou é o L1 <risos> ou o R2, filho, meu celular já tá disponível. Tem um sorvete fora do freezer. Aí. É pra amolecer pra ver se ele gosta. Quer sorvete? Sim. <risos> não, dá uma colher primeiro, Oi. Priscila. Tá bugado. Ah, eu tô com quente. Vê se <risos> você gosta do sorvete. <risos> já tá na hora tá da janta, cara. dele, viu? Ih, <risos> olha lá! Ó, Filho Ai, cadê o zagueiro, meu? Cadê o zagueiro? Não! Não! Não! Não! Tomei três, abogado! Que deu um gibre da vaca! Cara, mas que libre ah, da vaca! É o zagueiro que foi tomar um café! O que zagueiro que é? foi tomar um café! O zagueiro foi tomar banho! O zagueiro foi tomar banho! É. O zagueiro tava viajando. O o zagueiro tava no mundo Vamos da lá, da tem maionese. que fazer pelo menos um. Olha, o zagueiro O zagueiro tava no mundo da maionese. <risos> e o Eduardo? Tava mesmo. Vai, corre, o cara. Eu acho que é porque o Eduardo não sabe jogar, não é um zagueiro, não. Eu não sei daqui. Pega, pega, pega. Eu tenho que fazer um gol de honra aqui no primeiro tempo. Vai. Vamos lá, o oh, Santos. Dá uma tristeza, Santos. Você tá jogando com o Santos? Lógico. Eu torço pro Santos. Eu torço pro Santos. Ah, eu também torço, né? É Você é seu... flamenguista, não? É, eu, eu, eu, eu, eu virei casaca pro Flamengo. Porque eu de pequena gostava e do Santos e do Flamengo. Aí a vida inteira eu tô sofrendo com o Santos. Ih, olha lá. Ai, vem, vem, sai, sai Isso, tocou bem tá bem Vai, vai, vai, vai Olha Ah, não Não, não Não Você quase tomou frango Vamos lá, vamos lá, vai, ajuda aí, ajuda aí então, e assim, sabia é que o que entrou em uma partida e era no segundo tempo, faltava muito um pouco pra acabar. Aí, em 10 minutos, ele fez 5 gols Mas... e ele tinha acabado de entrar. Mas isso você tá falando no videogame, né? Não, é vida real. Na é vida real? É, o Lewandowski. Nossa. Ele estava perdendo o time de 1 a 0 O Lewandowski entrou Marcou 5 gols em 10 minutos Isso eu não sabia e O gol mais bonito dele foi um gol de goleiro Ele torce mais do que você <risos> O Lewandowski Ele joga demais Ele joga na Colônia <risos> e no Bahia Oxi porque eu levo logo que é polonês. Você sabia? É polonês, é na eu sabia. Ah! Quando terminar isso. Ah! Peraí, tô jogando agora com o Gabriel. Não, não, não, não! Aê, tira! Aê! Vamos lá, agora! Vamos lá, aê, bela bola! Agora vai ser a boa do papai! E agora, espírito do Pelé, vai chutar no gol, agora, é agora, sai! Não foi, não foi, não foi, não deu, não deu certo. Oh, meu Deus do céu, o Gabriel pegou de novo, vai. Vai, vai, vai. Aê, aê, na bola, na bola. É. Só um. time entrou em campo no primeiro tempo, parece. o segundo tempo, hein? Gabriel tá dando uma lavada, hein? Ah, o Lewandowski aí fez três, né? As nossas estatísticas não mentem, Thiago. Ele tá se destacando nas conclusões e tipo, com os gols que marcou até agora. 3 a 0. 3, 15 e 32, ó. Não, deixa eu ver os passes de bola. Finalizações: eu tive 8 e você duas. É, Finalizações certas, eu 4 e você uma Passos de bola, eu tive 61 e você teve 39 Divididas, eu tive 4 e você 8 Faltas, eu tive 1 um e você uma Cartões amarelos, você teve 1 um. Cartões vermelhos, eu tive 1 você 0 Contos ruins, eu tive 0 você 0 Pedimentos, eu tive um e você 0 E escanteios eu tive 1 e você 0 é, eu... Eu um um é, então, tô pior Aí, na passos de bola Finalizações, eu tive 50 e você 50. E precisões do passo eu tive 78 e você 65. É então, calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá. Vai, vamos lá, vai. Segundo tempo. Bora? Não mira ele não, tá Gabriel? É, eu... Deixa ele de jogar um pouquinho. Não, vou tentar virar esse jogo aí. Que quem, o carro? É, vamos lá. Vamos ver se tá eu viro. Ativado. Vamos ver se eu viro esse jogo aí. Não, não cara. precisa dar mole não, vai, vai fundo, cara. Imagina. Isso é o perigo, vou virar de novo, hein? Vamos lá, vamos ver. duvido, eu vou deixar você jogar. Não, não, não, joga certo. Jo jo joga certo. Não, mas joga duvido. certo. Tá, eu vou apelar, eu vou apelar. Então apela, vai. Pega. Pode apelar. Você já tomou cerveja? Ah! Vai, vai, pega ele, pega ele Vai lá, vai lá Agora, agora Para, aí, parou Vamos lá Que barulho é esse? É a Priscila fazendo a comida dele E aí a Zaga fica com ela É É Leu bem o adversário e fez o corte. A bola foi É, agora o bicho tá pegando, hein? Opa, opa! Marcação chegou na pressão. Não, não, não. Vamos lá. Sim, vai ter que botar pra fora. Já tem amarelo. Sim, perdi um jogador agora. Perdi jogador, papai. O você tá gravando, pai? Então, senta aí, filho. Vai. Tem é que ser uma bomba pra entrar. Ixi, vai. Falta, hein? Vai, vai, vai pro banheiro. menino Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Vai, vai. Ô! Oh. O goleiro olhando eu que aperto o goleiro, né, o Gabriel. Não, não o goleiro é automático não? Não Vem, bater melhor essa Gabriel, Vai. Vamos lá. Pera um pouquinho aí, filho. Pera um pouquinho. Papai, tenta pausa, quero limpar o bumbum. Pera aí, tu eu tô no ataque. Papai, Ô, Gabriel. Vem aqui, vem aqui. Como é que aperta a pausa aqui? Levanta. Só, tem vou tomar um, você. É só, só a calma. Aê, o goleiro pegou. Não, chutou, defendeu. Pera aí, filho. Papai já vai. Agora tá no momento difícil É só dar pausa agora. Como é que aperta a pausa, Gabriel? Pausa. Oi? Aperta a pausa um pouquinho. O é o opções. Hã? É o opções. É o quê? Opções. Aperta o botão. É o opções. Vai. Ai goleiro, pega! Peraí, onde a... tá? Ai, ah! tá vendo? Eu tô apertando a opções, mas não vai. Parece fácil. Mas eu já tenho Volta lá! Ele Não pode ficar andando aqui. Você tem que confirmar, ah! Gabriel. Daqui, daqui. Tá, vou apertar. Aperta Oi. aí. Vou apertar o um pau. Espera aí. Tá. Você tá vendo? Que... Eu tomei um gol do causa de vocês aí. Vai, vai. Gabriel. Oi. Peraí, aí, só um minutinho. Gabriel, tô tentando... aqui pra tu correr. Tá atirando aí, Tá nossa, agora eu tive 17, 17 e você 3, cara. E eu 8 divididas e você 2, de... não, faltas. E você 14 divididas e eu 6 divididas. Eu Vai pro banho, ó. Vai pro banho. Oi. Seis? Cinco? Não um pouco, ah, um... ah, continuando ah, ah. tá continua Não é replay. Ele tá ganhando de novo. O time dele simplesmente Não aconteceu, pai. E A gente está vendo que vai Vai, vai. não. não, Mas, mas, no... mas ele tá o trabalho, o que... ele tá vendo ele tá a... <risos> eu já falei... Não tá continuando. Não tá continuando Família, e tá o valeu, ter... e... oh, hein, Cristina? valeu. Hum. É é dele. Bom. É Tá vendo aqui, meu? pode continuar. Tá. Ah. Vamos lá. É, vou ter que fazer algum diogo. que não consigo virar nem Já saindo. desliguei. Não! Está ligado, mãe. a gente vai no de ataque? Vamos ver isso. Não consigo fazer nenhum gol, que é Ele vai tomar E vai contra-ataque. Ele vai pra cima. Cruzamento na direção do. O ah! goleirão encaixou. o botão errado. Ah, aí não vale, hein? Aí não vale, hein, Gabriel? Ah, ah, ah, ah. Aí não vale, hein, Gabriel? Tá me dando gol? <risos> foi sem querer, hein? Ah, ver. não foi, não. Gols, não, mas... Não, assim. mas você não vale. O pai, é... <risos> eu Eu toco pro Baleira, ah, mas você não, não quer conseguir... Não, mas não pode... Ah, Fala, filha. É humilhação total. Vamos pra... <risos> lá. Vai o, o zagueiro. O zagueiro é a coisa. Oxi. Hum. Ah, vai, goleiro. Goleiro é bom. Goleiro é bom. Aí. Ixi. Papai, pode ficar A o pai? Pode ficar o Oi. Não, não, tá a a amiga, não quando não acabar ele vai comer. A mamãe dele já falou que ele vai comer e a mamãe vai vai te dar comida também. É só mas quando é a gente já vem no eu meu posso vídeo, o oh, pai não diz. Mãe, mãe, mãe, fala. Não aperta a conta ainda, ainda não acabou. Não, eu posso apertar. A arma me chamou, bem bonita. Pode cruzar. Olha o pote pra mim. Desviou na zaga, tio de canto. Você quer suco de uva ou suco de laranja aqui? Laranja. Laranja já foi no almoço, pode ser uva. Batida do Kimmich. Pode. Sim ou não? 40 minutos jogados, faltam 5. Vem, Cid. Nossa. Entrada desnecessária de caminho, falta pra cartão, hein? Vamos ver a cor do Castanho, Amarelo, só amarelo. Você já imaginou se tiver perto de mais um jogador? Vai, vai, vai, vai, vai Lemos aos que não vai perdurar Tira zagueiro. Ah, não, 6x1, 6x0, um, né? Nossa, vai perder um. é. um, Não, esse 1 um aí não vale <risos> E Gabriel, vai do rei de sua, letra hein? pior que ele, hein? Droga, hein? Já foi minha época do, do, do, do videogame, né? Vamos ver. Ih, olha lá. que é isso? O balãozinho não dá certo, não. três ah, Vai ter revanche hein, Gabriel? Eu vou treinar, hein? Porra, olha só. Ai, que zagueiro ruim, O goleiro Pedro ah, é, passou o sabonete para de provar. Passou o sabonete? Passa o sabonete. Ah, que lavada, hein? Que lavada! Parece o Santos na final do, do mundial, hein? O chazinho, hein, Gabriel? Levei uma lavada. Vou dar pro Lucas jogar. Vou dar pro Lucas. O Lucas? Então tá! Foi, foi o Lucas, última partida, vai!